Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do módulo 4, divisão celular e célula cancerosa. Eu sou a professora Sandra dos Santos Cereali e estou com vocês nessa disciplina de biologia geral. Bom, a unidade 1 do módulo 4, ela trata sobre a divisão celular mitose. Existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Neste momento, nós vamos ver só a mitose certo? Então, nessa unidade, vocês têm que prestar atenção em como a condensação dos cromossomos e a replicação do DNA, que nós vimos no módulo 3, como que isso está relacionado com o ciclo celular. E essa correlação entre eles tem uma importância muito grande para entender a mitose, certo? Então, vocês precisam entender o ciclo celular, como é que ele é formado, então, pela intérfase e pela, pela mitose. Na intérfase a gente tem o período G1, o período S e o G2, e a mitose, ela tem as suas é, divisões. Nós já vamos falar dela um pouquinho para frente. Também é necessário que vocês entendam o conceito de ploidia. O que, que é isso? O que, que é ploidia? Esse conceito, ele diz respeito ao número de conjuntos cromossômicos. Então, cada espécie tem lá o seu conjunto cromossômico, certo? E vai depender se essa espécie tem um conjunto, dois conjuntos. No nosso caso, nós estamos falando de espécies que têm dois conjuntos, que são diploides, né? Nós somos diploides e a maioria das espécies que a gente está estudando nessa disciplina certo? Então esse conceito de ploidia é importante. Por quê? Porque nós vamos tratar de células haploides, que são apresentadas como sendo o, tendo o número n de cromossomos, que é um conjunto, esse n diz respeito a um conjunto. E nós vamos ver também células diploides, 2n, ou seja, dois conjuntos de cromossomo. Isso vai fazer bastante diferença quando nós é, continuarmos agora a, a entender o ciclo celular e os processos de divisão, certo? Em organismos diploides, como é o nosso caso, cada um dos conjuntos que nós temos, né, que são dois, veio um conjunto no ovócito e um conjunto no espermatozoide, certo? Então, nós herdamos isso, faça anotações, desenhos e esquemas, e aqui isso é muito importante também, tá? principalmente os desenhos e esquemas, sobre a fase da mitose e como que é o comportamento dos cromossomos em cada uma delas. Então, a mitose ela é dividida, ela é a divisão. Né? Então, ela é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, é importante saber como que os cromossomos se comportam é, durante essa divisão. Também é muito importante perceber que a divisão mitótica ela é cíclica, ela se inicia em uma célula originária, né, que é chamada também de célula mãe, e ao final dela serão formadas duas células com os mesmos componentes e a mesma quantidade e qualidade de material genético, ou seja, dos cromossomos e, consequentemente, do DNA. Certo. E também eu gostaria que vocês entendessem a importância da manutenção da vida a partir dos processos mitóticos, tá? das divisões mitóticas. Nós é, passamos por divisões mitóticas, sofremos divisões mitóticas em nossas células desde o momento da fecundação até quando morremos. Na unidade 2, nós vamos ver o controle do ciclo celular e a apoptose e a célula cancerosa. Então, é muito importante que vocês prestem atenção em como ocorre o controle do ciclo celular, como é, o que está que envolvido, como que, quais são as estruturas, quais são as proteínas envolvidas e como esse controle do ciclo impede a formação de células que têm uma quantidade ou uma qualidade de DNA alterado, né? E também, o que, que acontece quando esses mecanismos falham, como o título da unidade diz, acaba originando uma célula cancerosa. Então, eu peço que vocês façam anotações e desenhos novamente, é muito importante, desenhos e esquemas, sobre o controle do ciclo e os pontos de checagem ao longo desse ciclo. Então, quais as proteínas estão envolvidas, né, o que, que acontece com cada uma delas, e prestem muita atenção numa proteína chamada P53. Ela é fundamental para que células com alterações acabam se dividindo e vindo a formar tumores. Estima-se que em torno de metade dos cânceres diagnosticados é, exista a alteração nessa proteína P53. Então, ela é intimamente ligada com o surgimento de células alteradas, podendo vir a gerar um câncer. Bom, é preciso também que vocês percebam que a apoptose é fundamental para a manutenção da integridade da vida, quando nós estamos falando de organismos pluricelulares. E eu peço a vocês que relacionem a formação das células cancerosas com os conteúdos que nós já estudamos, tanto neste módulo, na unidade 1, um, quanto no, nos módulos anteriores. Isso é muito importante também. Na unidade 3, nós vamos estudar sobre a meiose, que também é uma divisão celular. Nessa unidade, eu peço que vocês prestem muita atenção ao tipo de célula que sofre meiose, que são as células das linhagens germinativas. Certo? Bom, ao final da meiose, são formados, então, quatro células e essas são as células gaméticas elas são os gametas e elas são haploides ou seja elas têm a metade da informação genética daquela célula original né o número cromossômico diploide ele só vai se recompor quando houver fecundação se houver fecundação certo peço que vocês façam novamente as suas anotações, como sempre, mas façam desenhos e esquemas. É muito importante, quando a gente está tratando de divisões, né, de divisão celular, que esses desenhos, esses esquemas, façam parte do estudo de vocês. Então, façam é, desenhos e esquemas a respeito das fases da meiose, né? porque a meiose é dividida em duas partes, meiose 1 e meiose 2. E cada uma delas vai ter uma sequência de prófase, anáfase, prófase, metáfase, anáfase, telófase e a divisão final da célula, que é a citocinese. E eu peço que vocês desenhem o comportamento dos cromossomos em cada uma dessas fases. Isso é muito importante para entender nesse momento. E também façam uma lista comparativa, né? das diferenças que existem entre mitose e meiose, principalmente o fato da meiose não ser uma divisão cíclica. Gostaria que vocês percebessem que existem diferença, eh, diferenças entre a meiose feminina e a masculina, mas eu peço que vocês não se aprofundem nesse conteúdo, porque isso vai ser visto numa outra disciplina mais à frente no curso. Certo? E relacionem, a meiose com a transmissão da informação genética entre as gerações. Isso também é bastante importante. Embora vocês vão ver essa relação de forma mais aprofundada na disciplina de genética, aqui ela é muito importante também. Na unidade 4, nós faremos a discussão sobre as interligações dos conteúdos da disciplina, porque é a nossa última unidade. Então, nesta unidade, né? você deve fazer essa interligação de tudo que a gente já estudou. porque Nós estudamos a célula de uma maneira isolada. Então, a gente estudou a origem né, e evolução, estudamos bactéria, é, vírus separado, é, célula eucarionte, citoplasma, núcleo, material genético, divisão celular, nós estudamos controle do ciclo, a, o que acontece quando dá errado, nós estudamos tudo de uma maneira separada. Este é o momento de tentar interligar os conteúdos que nós é, vimos até agora, certo? Então, uma das formas de fazer isso é pensar como que as células, sendo uma unidade completa e não fragmentada, com suas estruturas, funções, como que ela interage, né? para manter a integridade da informação genética que ela carrega e, consequentemente, da vida. É, se ela mantém o DNA íntegro, ela mantém a vida. É necessário também que vocês relacionem os erros, tanto estruturais quanto funcionais das células, com as doenças que nós enfrentamos no dia a dia. Né? muitas delas são doenças crônicas, como obesidade, diabetes, entre outras, E incluindo também as infecções por vírus, por bactérias, por protozoários, né? esses organismos conseguem driblar o nosso sistema de defesa e instalam infecções. É, nós aqui na cidade convivemos, por exemplo, com, com a dengue, né, muito forte no nosso estado, é algo muito, muito importante. Saímos de uma pandemia, é, estamos ainda saindo de uma pandemia de Covid e, e tantas e tantas outras questões que nós podemos discutir. Né? E também analisando do ponto de vista social, por que nós ainda temos doenças que, que são preveníveis por vacina? Né? Por que a gente ainda tem doenças... Preveníveis com o simples ato da gente lavar a mão, embora muitas pessoas não tenham água disponível né, para se lavar a mão, para se lavar uma roupa, para fazer a higiene diária. Isso é muito importante. A parte social da biologia é muito importante também. Bom, a informação é a melhor arma contra o charlatanismo. Tem muita gente por aí. Vendendo produtos e tratamentos que são caros e que não cumprem absolutamente nada do que promete e ainda podem fazer muito mal para quem está consumindo, para quem está comprando. Conhecendo o funcionamento das nossas células, do nosso organismo, nós podemos ter, então, maior consciência no momento de escolher o que é melhor para a nossa saúde. E aí, ao longo do curso, a gente vai trazendo as nossas vivências ao longo do módulo, né? E vamos discutir. É essas, esse bombardeio de informações que nós temos, então, pela mídia, pela internet, o que, que nós podemos fazer, então, para tomar melhores decisões, certo? E atender melhor os nossos alunos nas escolas também. Então, é isso, gente, como sempre, em todas as unidades, procure a contextualização das informações, que você está acessando né, no seu dia a dia, no dia a dia da escola que você trabalha, da sua família. Todas as dúvidas podem ser tiradas, tanto pelo chat, né, pelos fóruns, quanto particular comigo. Não hesitem em me procurar em momento algum. Participem dos fóruns. As ideias que vocês tiverem também, vamos discutir, vamos conversar. E entrem em contato comigo sempre que vocês precisarem. É isso, gente. Muito obrigada.